Neste vídeo vocês assistirão a 10 eventos e seres estranhos e alguns até assustadores capturados por câmeras. Mas antes, já vai deixando o seu like, pois pelo algoritmo do YouTube, quanto mais você interage, mais o vídeo é recomendado na plataforma. E agora você pode nos financiar se tornando membro do nosso canal. O vídeo que se segue foi registrado por câmeras de segurança em Santiago, na Argentina. Nas imagens, vemos o um momento exato em que uma estranha criatura é captada vagando numa rua. Um misterioso ser parece possuir quatro patas e anda como uma aranha gigante. O que mais assusta é o seu tamanho, que é maior do que o tamanho dos cães que o persegue. Na sua opinião, o que seria esta coisa? Será que existem mais dele por aí? Deixe a sua opinião nos comentários. O cemitério por si só já é um local muito pesado e assustador. Lá o mundo espiritual se manifesta com mais intensidade na tentativa de se comunicar com os vivos, outros mais travessos na tentativa de assustar os visitantes. Neste vídeo vemos a manifestação do mundo espiritual no nível mais elevado, pois é que podemos ouvir os choros de uma menina vindo de dentro de um túmulo. O caso aconteceu no cemitério Santo Antônio em Governador Valadares, Minas Gerais e teve milhares de compartilhamentos. O circuito de monitoramento de uma loja de instrumentos, HQ, registrou imagens perturbadoras de duas guitarras se movendo sozinhas. Se for fantasma, certamente é de alguém que foi guitarrista em vida. Mas não foi a primeira vez que algo foi captado nesta loja. Aqui temos uma outra ocasião em que uma silhueta branca é filmada vagando no local. foi filmado por um carro na BR-101 na altura de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Enquanto dirigia pela estrada, o motorista registrou que parece ser um pequeno ser de pé no meio da rua. Não dá para ver muitos detalhes desta coisa, mas parece um homem vestido de preto e segurando algo que poderia ser uma arma. Repare que de fato é um vídeo real, pois podemos ver claramente sua sombra. O mau tempo de novembro atingiu zonas turísticas populares das Ilhas Canárias com ondas gigantescas que levaram cafés, carros e várias varandas de uma casa residencial no ano passado. Não, O vídeo aterrador com ondas de vários metros, mostra a forte agitação marítima que se abateu sobre um edifício em Tenerife. Ah! Ah! Deus! Me Deus! Madre mía, que destroço mais grande, já se rompiu todos os balcões. ¿eh? Mira isso! Ai, Deus! Llegó los pisos arriba, la gente chillando As torrentes de água atingem o terceiro andar e derrubam vedações de varandas, levando objetos dos habitantes ao mar. Dezenas de pessoas se viram obrigadas a deixar suas casas durante o período da tempestade, sendo pelo menos 77 casas evacuadas. É meu filho, ao que tudo indica, realmente o mar está querendo tomar de volta o seu território. Agora um caso muito sério e assustador registrado na Rússia. Nas imagens vemos uma menina retornando sozinha da escola. Ela vê andando sozinha pela calçada, enquanto um homem já estava à espreita a observando há muito tempo. Então ele disfarçou como quem não quer nada e foi atrás daquela pobre e inocente alma. Nas câmeras do prédio filmaram cada detalhe da perseguição deste homem, que ia como um lobo faminto atrás da Chapeuzinho Vermelho. A menina, percebendo a situação na qual se encontrava, correu para a escadaria. O lobo mau, por outro lado, achando que era esperto, foi tentar se adiantar pelo elevador. Porém, ele se deu mal pois era tudo armação da Chapeuzinho que saiu logo atrás e foi em busca de ajuda. Logo depois ela retornou junto de seu pai, que mais adiante ligou para a polícia. Pois é, meu filho, tome muito cuidado, pois isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive com a sua filha. Fique com os olhos sempre atentos. Existem pessoas que adoram dar um jeitinho brasileiro em tudo ao invés de contratar um profissional. Foi o que aconteceu com este homem que queria acabar com uma infestação de baratas em seu quintal. Ao tentar matar as baratas com gasolina, veneno, spray e fogo, o homem acabou conseguindo foi explodir o quintal inteiro. As imagens impressionantes foram registradas pelas câmeras de monitoramento da casa de Serzan Smith, na cidade de Enéas Marques, no Paraná, e as imagens viralizaram nas redes sociais. Agora um vídeo simplesmente inexplicável registrado por circuito de monitoramento de um famoso fast food. Nas imagens vemos uma jovem preparando um sunday quando um copo simplesmente se movimentou sozinho para a esquerda. Sim, o vídeo é 100% real. Mais tarde algumas pessoas se dirigiram ao local para tentar descobrir o que aconteceu com o copo, porém, nenhuma explicação foi encontrada. Um casal americano estava feliz pelo casamento recente e as fotos tiradas no grande dia. Porém, a alegria deles foi impactada depois de notarem a estranha presença de um fantasma sorridente em sua imagem preferida. Kevin e Cristina Dennis afirmaram que não fazem ideia do que ou o que está naquela imagem logo atrás dele. Também contam que não tinham percebido o rosto assustador até que a noiva postou a foto no Facebook e um amigo apontou a presença estranha. A irmã de Cristina disse que poderia ser ela, mas definitivamente não se parece nada com essa imagem de terror. É como o o personagem do Senhor dos Anéis, um demônio, disse um noivo. Internautas ajudaram o casal a recuperar a foto retirando a estranha presença. Ficamos agradecidos. Podemos agora ser um casal feliz de novo. Agradeceu Kevin pela ajuda. Um vídeo bizarro e com pouco contexto deu de o que falar nas redes sociais. À primeira vista, parece que a mulher está apenas se ajeitando para ir ao trabalho enquanto seu marido dorme, porém há rumores de que o vídeo foi divulgado pelo rapaz que estava deitado naquela cama, que teria afirmado que aquela bela jovem tinha um dopado e estava subtraindo vários utensílios de sua casa, o que inclui seu celular. É algo que ninguém imaginava, pois ela não tem o estereotipo de um criminoso. É por isso que parece que o homem não consegue reagir.